Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Que isso? o desespero da mulher, meu. <risos> Ih, meu Deus do céu. Ai, vamos rir, vamos rir. Descubra os segredos para ganhar dinheiro enquanto dorme com o nosso livro exclusivo. Aprenda estratégias comprovadas e técnicas eficazes para aumentar sua renda passiva e alcançar a liberdade financeira. Não perca mais tempo trabalhando arduamente, comece a aproveitar sua vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Clique no link na descrição e comentários e adquira o seu exemplar agora mesmo. Olá, agora, agora, agora. E aí, galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte, você quer se livrar do mau humor? É fácil, é só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir, pode rir, pode rir já. Começa a rir já que você vai vir, você vai dar risada, pode dar risada.